Bom senhores, boa noite, boa tarde, bom dia, é, meu nome é Ulisses e eu vou apresentar para vocês um recurso é, de navegação né? aeronáutica utilizando é, o LibreOffice Draw, ou seja, como a gente faz para determinar ou calcular o rumo verdadeiro e o rumo magnético, usando o, uma carta VAC e o LibreOffice Draw. Essa é, uma, é a parte 1 um de uma série de demonstrações, as quais eu pretendo fazer. Hum, primeiro nós vamos abrir uma, uma carta VAC, né, para a gente poder selecionar dois destinos melhor, dois pontos, né? duas coordenadas, uma de origem e uma outra de destino. Como vocês sabem, há uma carta VAC, ela é composta por um mapa, é, em projeção mercator onde as nossas linhas horizontais representam os paralelos e as verticais os meridianos, as linhas horizontais aqui são os paralelos a carta VAC é graduada em grau de grau em grau assim como uh, uh, tanto para os meridianos quanto para os tanto para os meridianos quanto para os paralelos e nessa graduação existe uh, subgraduação aqui já preparada em, em, em minutos conforme a gente vai ver já, já. Bom, uma vez aberta a Cartavac, usando aí eh, baixo, que foi abaixada eh, no, do site lá do, Mil, do, do milbr, br né? eh, nós vamos tentar capturar a imagem que está aqui, melhor, a imagem que está aqui na melhor resolução possível, para poder manipular essa imagem. Aqui na, no, no PDF, na, na, na aplicação que abre arquivos PDF, não é possível manipular a imagem. Mas existem outras ferramentas que podem, inclusive com recursos gráficos melhores. Dentre elas, é, é LibreOffice, para quem não está acostumado a mexer, por exemplo, com o GIMP ou com outras aplicações gráficas específicas. É, primeira coisa, então, é a gente melhorar o zoom fazer um zoom nesse mapa, né, para melhorar a resolução desse, dessa imagem, né, de trazer mais detalhes. E nós vamos selecionar aqui duas cidades, ou dois locais, que é, é, estariam dentro do quadriculado, né, perfeitamente dentro do quadriculado. Então, uh, Poderíamos, por exemplo, selecionar, ah, vamos ver lá, por exemplo, ah, gostaria de pegar duas cidades distantes para mostrar que a coisa funciona, né? então, por exemplo, ah, Divinópolis, Divinópolis e, por exemplo, no canto inferior esquerdo, essa região aqui de Siqueira Campos, por exemplo, tá, são dois aeroportos aí, é, praticamente atravessam a, a, a carta, né, o que é interessante para a gente poder identificar direitinho as coisas, né? Mas de qualquer maneira vamos melhorar ainda mais, tentar melhorar ainda mais a resolução dessa carta, né? para a gente é, enxergar perfeitamente as graduações, é, as graduações dos paralelos e meridianos <cười> entre as duas localidades. Uma vez feito isso, agora nós podemos capturar essa imagem, né? nós devemos capturar essa imagem copiá-la para um arquivo, ok? Primeira coisa é isso, para isso eu posiciono no canto superior ou inferior né, das laterais, das diagonais da linha diagonal e aperto o botão esquerdo do mouse, eu vou tentar percorrer toda, todo o mapa, né, com isso eu vou conseguir marcar todo o mapa né, não se esquecendo de que a gente deve também incluir a escala no qual esse mapa pertence. Né? Uma vez que é, é, nós vamos tentar calcular também a distância entre esses dois, esses dois pontos, né? a origem e o destino de um voo fictício. Então, está marcado. E assim que assim que a gente solta o mouse aparecem as opções para salvar esse arquivo. Então eu vou salvar esse arquivo, vou salvar essa imagem num arquivo, num diretório, é, num diretório aqui, por exemplo, a VAC3262. Ponto .png que me dá aqui uma resolução bastante razoável, né? Não há perda disso aí. Assim que o arquivo termina de gravar, a seleção desaparece. Agora então, eu posso fechar o mapa que eu acabei de que nós acabamos de capturar, né? então vamos fazer o um quit nele e agora nós vamos abrir aqui o LibreOffice Draw tá? já estava aberto e, e vamos configurar a página para o maior tamanho possível de tal forma que a nossa imagem possa caber dentro do, da, da folha virtual tá? Um dos requisitos interessantes é trabalhar com o landscape, conforme a, com a forma, com a apresentação em landscape, onde a base maior, né? Nós teríamos aqui uma, uma, uma, uma esse padrão aí de, de, de apresentação. Dado o OK, a página muda para aquele padrão e agora eu vou inserir a imagem. Eu a inserir a imagem de arquivo. Né, e ela então, vai me pegar lá Aquela imagem Que foi cortada lá né? Ota, Faltou aqui né Não, Mas mesmo assim ainda dá né? Agora precisaríamos posicionar A imagem copiada estou mexendo com a seta esquerda do mouse posicionando a, a, a, a, a, a imagem dentro da folha virtual tá? dentro da folha virtual então tá aí agora eu vou simplesmente amarrar essa imagem nesta posição eu preciso amarrar essa imagem nessa posição e eu faço isso clicando com o botão direito de, do mouse sobre a imagem e selecionando posição e tamanho. Aí eu protejo, né? ou seja, eu amarro essa, essa, essa figura na folha. Caso contrário, ela se deslocaria. Uma vez que eu tentei fazer agora, estou tentando tirar a imagem do local. Né? Não consigo mais. Muito bem agora então eu vou tentar localizar as duas cidades, né? os dois aeroportos. Eu sei que eles estão, um deles está aqui e o outro nessa região. Né? A cidade de Siqueira Campos está para cá e, e Divinópolis está no extremo superior. Para fazer isso eu vou melhorar a fazer um zoom. posicionando, ajustando as barras laterais e na horizontal aqui, eu vou tentar posicionar sobre a cidade de origem, né? o seria o nosso aeroporto de origem. E deslocando a, a folha verticalmente agora, tentando colocar sempre ao meio da folha, da folha virtual. Né? Vamos melhorar ainda mais aqui. Estou clicando, estou clicando aqui aumentando a resolução da imagem. Por que, que eu preciso isso? Eu preciso isso para ter traços das divisões bem definidas né, das latitudes e longitudes. Aí. Muito bem. Agora. Eu vou traçar uma reta usando a setinha do lado de cá, a setinha para desenhar linhas, né? A indicação para desenhar linhas. E vou traçar uma reta vertical, uma reta vertical, né? Em termos de paralela, ou tentando ser mais próximo paralela aos meridianos, o que não vai ser possível, mas vamos tentar. Tá aí. Cruzei a linha, cruzei a linha dos paralelos, né? paralelo 23 e paralelo 24 e estou aqui entre, quase que entre a, a, a, a, sobre a cidade ou o aeroporto que eu quero. Vou tentar fortalecer a minha imagem, essa linha, por exemplo, dessa forma e mudando a cor aqui. Não sei se assim fica mais, talvez um azul ficaria melhor. Né? Acredito que é, agora dá para a gente enxergar essa linha direitinho. E vou tentar posicionar essa linha, usando as setas, né, que dá um, um, um pulso maior, sobre o aeroporto, meu aeroporto de origem. No caso aqui de Siqueira Campos. Né, cidade de Siqueira Campos. E vou tentar posicionar. Né, vou tentar posicionar. Será que eu consigo fazer um zoom melhor? talvez, né? A mesma angulação que existe em cima no paralelo superior no inferior. Como vocês podem reparar, existe uma pequena diferença na, no, no inferior aqui quando o superior está sobre o traço, mas mantendo sobre o, o meu a minha origem. Então, uma forma de fazer isso agora é aplicar o mouse em cima da, do, do, da, da, da reta marcada e deslocá-la. Pronto, olha lá, opa, mais um pouquinho. Eu vou tentar fazer uma coisa mais grosseira e tentar reaproximar as coisas. Eu acredito que seja melhor. Muito bem. Uma vez feito isso, agora traçado essa linha vertical, ela representa o quê? Essa essa essa nossa linha que acabamos de traçar, essa linha em azul, representaria o nosso norte magnético norte verdadeiro local na região do aeroporto de Siquera Campos. O mesma coisa eu vou fazer em relação a a, a em relação a, a minha cidade de destino, né? que estaria na parte superior do gráfico. Que seria lá Divinópolis, né? tá? o aeroporto de Divinópolis. Em Divinópolis, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Tá? vou traçar a minha linha vertical e posicionar sobre o aeroporto então por exemplo eu traço lá vou trazer a, por exemplo vou marcar o meu espaço aqui as cores né para ficar mais, mais nítidas né? A cor fica mais. O local fica mais nítido. E vou posicionar novamente sobre a cidade. Né? Embora isso não seja preciso, mas vamos tentar fazer. Então eu colocando sobre o mapa, vou acionando as setas do lado da direita e deslocando até a posição que eu queira. Como eu havia dito anteriormente, é, a cidade em si, o mapa. É, os paralelos não são exatamente paralelos, é isso, muito menos os meridianos exatamente perpendiculares, mas o que eu pretendo fazer é ajustar a inclinação de tal forma que a angulação superior seja a mesma que a angulação inferior. Tá? Ah, agora, por exemplo, eu poderia voltar para a minha origem. Eu voltar para a minha origem E traçar uma outra reta Ligando as duas cidades tá? Os dois aeroportos Ligar os dois aeroportos Para isso eu vou usar uma outra setinha a correr curso de seta realmente né? e vou posicionar sobre a linha cruzando por exemplo sobre o aeroporto né? sobre a pista do aeroporto e vou buscar a cidade de Divinópolis lá do outro lado é só segurar que a tela vai se mover e vai posicionar convenientemente, convenientemente, vinte dois, estamos subindo, né? Vinte um, estamos já no quadro dos vinte graus. Agora vamos buscar de Jenópolis que está à nossa direita. Houve aqui uma falha de gravação, mas eu tenho certeza que o Jenópolis está à nossa direita aqui. Caiçar. Então agora eu vou posicionar a ponta da seta, colocar a ponta da seta aonde eu pretendo considerar como meu destino realmente. Eu poderia colocar em qualquer região aqui, tá? em qualquer uma delas, mas eu coloquei o traço simplesmente para ajudar a treinar o alinhamento né? e posicionar, então por exemplo eu vou posicionar é, na cabeceira da pista do lado da esquerda aqui ó essa cabeceira da pista aqui tá do lado da cidade ou melhor, talvez até do lado oposto onde está a nossa linha azul né então, essa cabeceira de pista tá aí e agora eu vou fortalecer novamente a reta que tá todinha em preto aqui né de um lado a outro. Muito bem. Vou ver lá a origem novamente, uma vez que a nossa referência estaria lá na origem. Tá? Vou buscar a nossa origem. Então, a nossa origem está aqui. Sequer Campos. a campus. Muito bem. É... A nossa origem está em cima da linha, bacaninha. No caso do, do, do, do LibreOffice, ele mantém como referência, ele tem como referência o, uma linha horizontal, perfeitamente horizontal, o que não coincide exatamente com a linha do paralelo. O ideal seria que a gente tivesse... É, é, fosse possível construir exatamente paralela uma linha de paralelo na projeção mercado para essa posição mas o que importa agora é saber que isso daqui essa é por exemplo uma linha de zero graus para o LibreOffice Draw né? ela é ela é ela é, é, ela é na horizontal né? Então, vou colocar uma linha qualquer aqui, só para ilustrar, vou tentar colocar uma linha qualquer aqui e fazê-la funcionar a zero graus, Quer ver? botar lá, verificar a posição, a rotação, opa, não marcou, vou marcar essa linha, vou marcar essa linha, posição, ângulo de zero graus. Ah lá, esse é o zero graus da linha tá do libreoffice bom então uma em relação a linha, uma linha imaginária de zero graus esta linha que está aqui azul que, que, que corresponde às coordenadas a, a, a, a, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo as mesmas as mesmas é, o mesmo o mesmo meridiano né eu vou identificar qual é a inclinação dessa linha. Eu devo identificar qual é a inclinação dessa linha. Então eu a seleciono, clico sobre ela. Quando ela está selecionada, os extremos estão em realce. Tá? Estão realçados. Olha lá, ficam realçados. Tá Ok. E vou clicar no botão da direita do mouse e ler o ângulo no qual ela faz. Qual é o ângulo que ela está fazendo? Em relação à minha horizontal, à horizontal do LibreOffice, está dizendo aqui que está em 91,04 91 graus, né? 91 graus. Então, para efeito de marcação, eu vou, eu vou reescrever este número. Aqui, só para a gente conhecer, né? para a gente não perder, 91,04. Então eu venho, marco uma região de texto, escrevo lá meu número, 91,04 graus. Perfeito. Vou colocar. Uma cor de fundo para poder manter esse elemento visível né, com mais ênfase. Tá? A minha linha de trajetória, aquela no, quando nós fizemos ligando o aeroporto de Siqueira Campos até o aeroporto de Divinópolis, que é essa preta que está aqui, também tem a sua inclinação. Né? Então isso seria equivalente a traçar na régua essa linha. Né? Então eu vou marcá-la, ela está selecionada porque apareceu o ponto de seleção, e vou ler ali a inclinação dessa linha, 32,20 graus, tá? 37,20 graus. Então eu vou marcar este campo, que já está mais ou menos formatado, vou copiá-lo, e vou anotar, só para a gente poder anotar trinta e sete vamos ver novamente trinta e sete ponto vinte trinta e sete vinte graus muito bem agora Sabendo, conhecendo este ângulo de 91 graus, é o ângulo que ela faz com a horizontal né, do LibreOffice. Este outro ângulo, 37,20, é o ângulo que essa linha faz em relação à horizontal do Lebre tá Portanto, a diferença entre esses dois ângulos é o ângulo entre eles. Né, é o ângulo entre eles, que é exatamente o nosso rumo verdadeiro o né? nosso rumo verdadeiro, portanto, o nosso rumo verdadeiro, portanto, seria, então vamos lá, o rumo verdadeiro é igual, então vamos, Selecionar aqui, ampliar o tamanho noventa e um zero quatro graus menos 37,20 graus, que é igual, podemos fazer o uso de uma calculadora. noventa e um ponto zero quatro menos trinta e sete ponto vinte cinquenta e três graus cinquenta e três vírgula oitenta e quatro graus cinquenta e três vírgula oitenta e quatro graus né? muito bem então, este é o nosso valor, do nosso rumo verdadeiro. Este é o nosso rumo verdadeiro, o ângulo do nosso rumo verdadeiro. Tá? Não tenho transferidor, não tenho compasso, não tenho régua, não tenho nada, apenas estou usando o, um recurso do, do LibreOffice, para vocês conhecerem como que se fazer o rumo verdadeiro. Se eu quisesse conhecer o rumo magnético, bastaria eu traçar sobre a linha, né, a, sobre a isogônica, o acompanhar a linha isogônica, tá, uma reta acompanhando a linha isogônica, em um determinado trecho, no mais próximo de onde ela cruza. Então, por exemplo, se ele está por aqui, né, se ele está cruzando aqui em cima da linha isogônica realmente, né? Exatamente aí, eu acompanhando a linha isogônica com a reta, tá? num, num, num percurso razoável, se eu souber a inclinação desta reta, faz 110,09 graus. Então, essa reta faz 110,09 graus. 09 graus. Mas a minha reta horizontal tá? a minha a, a reta da minha da minha da minha trajetória, a, a, a angulação da minha trajetória continua a mesma, 37,20. Então, agindo da mesma maneira que nós fizemos para o roubo verdadeiro, nós podemos fazer para o rumo magnético. Né? Então seria lá 37,09 graus menos opa. <coughs> menos 37. 20. Opa, olha aí, ó. 72,89. Hum. Então o nosso rumo verdadeiro. O nosso rumo verdadeiro. Copiando ele aqui, seria o nosso agora rumo magnético, né? Magnético. Nosso rumo magnético é igual aos 110 e dez, aos cento e dez vírgula zero nove. Menos trinta e sete vírgula vinte menos novamente trinta e sete ponto vinte dá setenta e dois e oitenta e nove, setenta e dois vírgula oitenta e nove graus, quase. 73 graus, tá ok? Gostaram da ideia? Bacana né? Eu também gostei muito tá? é uma coisa que dá pra gente fazer bastante é, bastante rápido né? e com bastante precisão no transferidor por exemplo você não teria tal resolução tá certo que a gente não tem também isso na bússola mas já ajuda bastante eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima dica Quando a gente vai tentar fazer A união de VACs de, de cartas WACs, tá bom? As VACs da vida É isso, muito obrigado pela atenção se você, acha aí que, se você achou Que isso é importante, valorize Aí o que tiver Que a gente vem dar uma olhada Ou qualquer outro problema a gente possa tentar resolver, tá bom? Funciona é válido e espero que tenha ajudado. Tchau, tchau, senhores. Muito obrigado.